E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Raids. Roguelike para PC e Nintendo Switch, talvez aí mais para frente para PS4 e Xbox One Hoje a gente vai fazer uma run, vamos ver até onde a gente vai A gente vai utilizar a lança Para essa run A gente já zerou uma vez, acabei de falar isso Não vamos utilizar nada, vamos usar o padrão E vamos lá Primeira área aí todo mundo conhece, né? A gente tá falando com a deusa Demeter Só arranque Nosso ataque é mais forte e inflige frio Muito bem A deusa Demeter aparece Depois que você alcança A última área do jogo A última mesmo Último chefe também aparecem alguns inimigos novos, como por exemplo essa mão Essa mão não aparece no começo Depois que eu alcancei uma determinada área do jogo, ela passou a aparecer Colheram uma chave A gente vai dedicar a nossa run a coletar coraçõezinhos E também a aumentar a força do nosso personagem Prefiro a força bruta Coraçãozinho, a gente vai mergulhar nesse poço aqui, um portão. Isso também abre depois de avançar aí algumas áreas do jogo. Isso aqui ele te oferece um um bônus bom, ao custo de alguns encontros. Então, por exemplo, quatro próximos encontros você pode, se usar ataque especial, você toma mais cinco. Porque sempre se você usar o tiro, você toma menos 5, depois mais 72 coração, então eu vou usar esse. A gente vai sempre pela lágrima, que não é uma lágrima, eu <risos> tomando nome aí. Vamos dar uma olhada no que, que tem aqui, instantâneo, nada de bom. Não vamos gastar dinheiro, vamos deixar mais pra frente. Vamos atrás desse trem aqui. O dano de gelo. Ajuda pra caramba. Qual é o nome desse trem? Como que é o nome desse trem? bem, o que, que a gente vai pegar? O bônus da caçadora ou o bônus de Marte? É outro nome é esse cara. Olha nesse cara aqui. Mini Chefes esse que a gente já enfrentou no último vídeo aí do canal. Sabe, né? a dificuldade que a gente tinha de enfrentar esse cara agora tão tranquilinho Ares ah, é isso vamos pegar aí seu ataque especial inflige condenação seu ataque causa mais dano ah, eu não quase não uso ataque especial então quem está vendo isso aqui vai falar assim, mas que burrice Esse é o jeito de eu jogar Cada um tem um jeito diferente e Vamos matando os cristais com muita Serenidade Outro negócio desse Sempre aparece quando a gente não precisa Vamos gastar nesse aqui Que ele vai melhorar a nossa be próxima benção Encontrar A raridade As nossas raridades Já estão Bem raras já Estão bem elevadas né, A porcentagem Já gastou um dinheirinho aí no espelho Então a coisa já está boa Eu confesso que eu não vejo vantagem nessa aprovação do tesouro A gente pode perder tanto HP pra pegar um item sabe? Você pode encontrar numa atravessada de porta eu Confesso que eu não vejo muita graça A gente também já colocou uns upgrades aí, que ó, podem aparecer alguns vasos com dinheiro Olha que danadinho, escapou da minha armadilha E mais dinheiro essas mãos gigantes. Ainda não apareceu nenhum dos gordinhos? Vocês já notaram que ainda não apareceu, hein? Moedinhas, olha! Money! Money pra caramba! a nossa vida tem um forte upgrade aí, devido aquela maldição caótica lá, benção caótica na verdade, olha lá o gordinho, sabia que aparecia eventualmente, os inimigos também podem dropar ouro. A gente não se preocupa muito de tomar dano no começo, porque o dano é baixo E a gente comprou no espelho upgrade, que nos permite O é, que ele nos permite? Ganhar 3% de HP Bom Vou dar uma olhada aqui, ver se tem algo para ser pescado Não Vamos comprar um aprimoramento, seu ataque golpeia 3 vezes em leque, seu ataque giratório carrega mais rápido, eu gosto desse, ó, você bate mais sem perder dano, também contra Megara, Megaira Um dia já foi difícil enfrentar a Megara Ah, até que ela deu dano pra gente Vou Aproveitar que ela tá dando esse ataque aí lento Vou Caçar aqui os maguinhos É ruim, mas também não é ruim né? Quando O, o inimigo ele... ele fica meio que invulnerável né? Ele tem uma mudança de fase Cada inimigo tem de 3 a 4 fases Bem Bem distintas A gente até que não tomou nada muito dano nela, mas eu já passei dela sem tomar dano não que isso é um grande feito, né, mas beleza Vou uhum. dar uma olhada aqui a gente tá usando o dente, uma vez que você coloca uma lembrança, se você trocar não pode ser desfeito o dente ele aumenta o desafio de mortal em uma vez então eu uso porque é muito importante mais pra frente, mas não tem necessidade de usar desde o começo, você pode usar outros para tanto fazer o upgrade quanto aproveitar aí algum bônus. Muito bem, a gente chega aqui nesta área tão insuportável onde você toma dano de tudo. Só que inferno. Vou pegar aqui uh, o upgrade de Hermes, vamos ver o que ele tem para nos oferecer Se esse movimento é mais rápido, sempre que for golpeado tem chance de esquivar hum, Aumentar a velocidade Não, evasão Eu não vou ficar explorando muito atrás de ouro, mas vamos atrás de ouro aqui, ó. Hum. A morte se aproxima, é um desafio. É uma, que matar mais que esse cara. perdemos um se a gente vencer ele é bom porque você ganha um um coraçãozinho a mais A gente ganha o bônus da área Mais um coraçãozinho pela vitória Não tem nada para pescar Mais um upgrade aí de Hermes pela frente Essas caveirinhas aqui Você acha que elas são simples Que elas são fáceis mas elas não são, não. se elas grudem em você, é a nossa, é o um dano que não tem fim. Que... Agora o mini chefe do mapa anterior. É um inimigo normal. Quem não quer nada, olha o tanto de HP que ele arrancou da gente, uma única pancada vamos lá Hermes, pressa urgente, você se movimenta, ah minha nossa vai esse aqui mesmo não me agrada, são poucos upgrades do Hermes que me agrada eu não quero fazer mercado agora, vamos evitar usar isso, usa somente no final da área essas duas primeiras áreas eu tenho mais facilidade, então... eu não devia ter falado isso. Saiu é uma área apertada para enfrentar inimigos. Uma pequena horda de inimigos. São três waves, vamos dizer assim. Tem algo acontecendo com os inimigos, às vezes eles estão parecendo um escudo, e eu ainda não entendi o porquê. Não pode parar de se movimentar. Para variar o cenário também, para piorar, né? O cenário dá o seu próprio dano. Cuspindo lava e abrindo buracos com magma. Absolutamente terrível. Congelamento mortal. Enquanto todos os inimigos estiverem sob efeito frio... Muito bem. Cool. <risos> Muito bem. Enquanto o inimigo estiver sob efeito de congelamento... Ele definha. Cadê o inimigo meu? Nossa! Esse bicho é o pior. Tem que ficar muito atento com esse bicho. Olha quantas caveirinhas? primeiro a derrotar uma situação dessa é esse que pula na cabeça. Complica demais a vida. Vamos aumentar o nosso. Não, não, não, não, não. Vamos vir aqui. Esta pessoa. Esta. Esta criatura aqui. Que é. Não sei se é uma deusa eu acho que não é uma deusa mas ela te dá esqueci o nome o termo, tem um termo quando não é deus é titã? não sei ela te oferece três coisas aqui você pode melhorar as suas próximas bênçãos três bênçãos você pode melhorar as que você tem agora é, não sei, eu vou pegar as três próximas bênçãos, que a nossa corrida até agora, ela não tá boa não, viu? A gente não está com bons upgrades, a gente não pegou um negócio que nos protege. Vamos ver aqui, o que, que temos aqui. Vamos ver o que esse cara aqui tem pra dizer, ele sempre fala algo interessante, olha lá. Ah, é só isso aí mesmo. Uuuuh, mas que coisa, hein? Não era isso que eu queria. Seu arranque causa dano ao final do movimento. Ah, Vamos pegar isso aqui então. Vou pegar o coração, que é o que eu queria desde o começo. Também não curto muito as bênçãos da Aphrodite. Eu gosto mesmo é do Poseidon e dos Zeus. Tá Aí a Hydra. A gente vai manter a distância dela. Ó, oh, ela não pode fazer praticamente nada. E ela não acertou só porque eu acabei de caçoar dela. Ela chama as irmãzinhas dela. É simples, você bate nela até comer mais ou menos 33% do HP Aí ela chama as irmãs, você mata as irmãs, aí você consegue bater nela de novo Primeira fase é tranquilo né, porque olha lá a caveirinha dando trabalho mordida na gente, cara. Feito. A gente vai de novo aqui, pra fazer irmãzinhas dela. O ideal seria não morrer para ela, não perder nenhum, nenhuma revivida, vamos dizer. nenhum desafio. Apesar de parecer que tá uma bagunça A gente não perdeu muito HP na nossa Nosso experimento ó, ó, ó a caveira crescendo ó. Dá mais trabalho que a Hydra Feito morta todas as irmãzinhas dela Tá aí derrotada a Hydra não, não é um bem um desafio a Hydra Mas a próxima área É um desafio sim Opa. não temos dinheiro para nada e agora nessa próxima área que é um inferno começa tomando dano a tá é lado essa área tem esses bichos e eles são derrotados e aí eles viram os olhinhos se você não derrotar o olhinho eles revivem. Não sei quem teve essa ideia. O que, que é isso aqui? Até parece alguma coisa de pegar, mas não é. Hum, e agora? Bom, mais vida, né? Fazer o quê? Já que não está havendo umas benção da hora, o jeito é aumentar o HP. A armadilha aí contra o inimigo. O ouro está dropando, então toma. Olha só, você viu o dano que dá? Tá dando pra caramba esses bichos. E esses aqui não são nem os piores. O da espada e da lança são os mais sossegados que tem. Vamos para trás do martelo, tentar melhorar nosso. Aí ó, nossa senhora! O pior disparada é do escudo. Vendo que a gente está dando em, em grande alcance Então Dá para superar eles na distância Puts, que Tem nada pior Assim, tem esta, este negócio aqui ó, Uma biga Quando ela é um inimigo normal, sem escudo, tudo bem, mas quando ela tá com escudo, ela é um bagulho difícil, viu? Ah, é isso aqui que a gente gosta. A gente só precisa segurar o mouse agora, não precisa mais quebrar o mouse. Vamos enfrentar um mini chefe de área. Oh, é o um Minotauro! Mano, tem uma certa distância dele, ele vai dar dois ataques e depois o ataque de pulo. Por algum motivo ele pulou pro lado errado. Foi por lado errado. Feito. Só o suficiente para irritá-lo. A gente está dando dano contínuo enquanto ele vai embora. Vamos ver o que tem ser oferecido aqui pela Artemis. Qualquer dano que você causa pode ter chance de crítico. Seu Se tiro, a gente não usa tiro nem ataque especial. A gente só usa pra frente e ataque. Só. É um jeito diferenciado de jogar. Desses lanceiros, ainda bem que é lanceiro. Isola os caras do escudo, fica mais fácil. Feito. Não tem nada para me dar HP instantâneo, não. Passiva: inimigos derrotados tem 15% de chance. Ai, ai, ai, Você causa... Vamos comprar isso aqui para melhorar o nosso... nossas bênçãos se encontradas. Tá? As bênçãos não estão boas, não, viu? A gente está avançando muito num jogo já perdido. Olha aí as bigas muito tranquilo, por enquanto, né? que não, não teve dificuldade. Aqui ó, tem um negócio pra pescar, tem um momento lá no lá na frente, que você compra um upgrade de vara de pesca e serve pra isso, viu? Pescar mesmo. Com calma, hora que puxar a boinha. Ainda não, ainda não. Não, não, não, não, não. Pegamos Angeli Carpa. Essa gente não tinha pego ainda. Quais são as opções? Lágrima ou joias? Vamos em lágrima. Uma hora pequena para enfrentar esses bichos, hein? cheio de armadilhas. Se der dano pela frente Funciona Mas não é muito efetivo Ele não consegue Proteger tudo não sabe muito bem o que estou fazendo, eu acho que ainda tem mais uma wave, não, tem não. E tome upgrade. E agora, hein? Vamos de, vamos de Ares. Vamos de Ares. essas, essas biguinhas que explodem. Elas não parecem ser grande coisa, mas quando elas aparecem junto com o inimigo, não olha. Que é provavelmente o que vai acontecer, né? A gente vai limpar. Nossa, não funcionou o nosso dash. E a gente esqueceu um, hein? A gente ainda não tem a tal da benção Vou matar esses bruxinhos Tá muito ruim, nosso dano tá baixo Pois o desafio da morte causa mais dano no encontro atual Pode derrotar o inimigo no seu próximo ataque É tudo muito ruim É tudo muito ruim Vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui O ouro está fluindo Muito bem Vamos tentar aqui, quem sabe, quem sabe a gente consegue uma benção no É tudo muito ruim, é tudo muito ruim E agora a gente vai para um chefe que é complicado Deveria ter ido no mercado né, é tudo bem tá perdida esta corrida, está perdida velho. Né? Agora a gente enfrenta o Astério e o Teseu ao mesmo tempo. Primeiro você derrota o Minotauro. Fica sempre de olho na mirinha mantém a distância do... a distância do menininho que lança as coisas Fica sempre atrás de uma pilastra Não deu muito certo Primeiro Desafio da Morte Muito ruim Minotauro está bastante agressivo, mas foi Enfrentar o teceu. Ele não parece grande coisa, mas ele já deu um monte de dano na gente. Ele mudou de fase e agora que coisa complica pra caramba. Ele tem o. Tem a benção divina, coisa que a gente não tem. ele ataca agora vem com esse mais o desafio da morte não é bom não é bom Eita. derrotado sempre perco mais ou menos um desafio da morte para dar certo Só um desafio, mas foram dois Talvez seja possível Recuperar um Vamos ver se a gente dá sorte Recuperamos um, olha só que beleza Já é uma grande alegria Agora a gente está indo para a última área com três desafios da morte Bem. Essa área é meio esquisita Você tem os cérebros Bloqueando o caminho Você tem esse menino aqui Vou tentar pegar uma benção aqui Putz, só porcaria <risos> Seus efeitos críticos Causam ainda mais dano contra a armadura Não é bom, mas não tá bom Fazer o que? Muito bem, a gente tem que achar um item para o Cerberus desbloquear o caminho A gente já tem coração de sobra, então vamos atrás de dos chefes Normalmente ele fica junto com os chefes Então a gente tenta aqui passar de forma mais tranquila possível dessas áreas Para não perder HP Os inimigos envenenam a gente E aí quando você está envenenado você vem aqui, ó, toma uma poçãozinha essa... Essa planta esquisita. Essas três lanças num ambiente apertado é muito bom. Tem que ficar esperto se aparece alguma coisa para ser comprada. Isso aqui eu nunca enfrentei antes. Nunca, nunca, nunca. Fui envenenado. Tem que correr por isso aqui, ó. Tomar isso aqui é o mais rápido possível. Bicho tá armando aqui, ó. Vamos envenenados de novo. Coisa não vai bem. O seu chefe a gente já derrotou. algum motivo, acabou. Eu não sei. <risos> ah, não tem bênção cara. O que a gente vai fazer? A gente não vai conseguir. Após o dano crítico a um inimigo, o um inimigo mais próximo é marcado. Seus efeitos de crítico aumentam o dano. Ai, ai, ai, ai. não é bom. me Eu não vou gastar dinheiro porque vai que a gente encontra um negócio lá e tem algum alguma vantagem, né? Até agora nada. Eu consigo alterar. Hum. O que, que acontece? Ah. <risos> Dinheiro não falta, né? Só não tenho de gastar. Tá, agora tem. Os envenenados somos envenenados. Essa, essa, essa vendinha nesta sopa, nunca tem nada que presta quando você precisa Aumentamos a vida? Nossa, não carregou nem tudo, que triste Muito, muito triste, a gente tem 150 só, pegamos o item necessário Eu não vou enrolar mais porque senão a gameplay vai ficar imensa uma benção, por favor, Demeter. Aí, ajuda de Demeter. É isso que a gente precisava. Não que a gente tenha alguma chance, eu acho. Mas, vamos lá, vamos enfrentar o Hades. No final, até que a gente tem tudo necessário, mas... Não tá bom, não tá bom. Muito bem. Peraí o um menininho. É difícil, hein? É difícil. A gente está sem... Cabeinhas não pode deixá-las à vontade. Muito bem, agora ele vai invocar uns bichos das trevas. com sucesso desviado o negócio. Eu comprei um bagulho. Eu não tinha dado muito valor para fazer os inimigos dropar HP. Madame, benção. Beleza, primeira fase dele foi e a gente nem perdeu nada Só que agora Agora é outra coisa, viu? É outra coisa, velho. Não pode deixar essas caveirinhas à vontade. Isso que é bom, hein? Me ajuda, tia. Bem na hora que ele tá imune eu fiz isso. Hum, mais um desafio, hein? Não sei o que esse pilar faz, mas eu acho que não é bom. Ficar aqui atrás da pilastra quando ele faz isso. Será que a gente vai conseguir? Olha, conseguimos derrotar, cara! Inacreditável. Será que tem uma terceira fase? Feito! Olha. Conseguimos derrotar o Ars só que a gente não vai mostrar o final. Ou a gente vai? Ele mostra aí o nosso recorde: 29 minutos, 30 minutos. Fica assim, pessoal. Gostaram da nossa corrida? O é, final desse jogo você tem que terminar ele centenas de vezes para ver um final para juntar tudo e dar o um final. Então, como a gente não fez o primeiro, não vou mostrar o segundo. Fica assim, gostaram?